Você está ouvindo o audiolivro Mensagem do Pequeno Morto Uma obra de Chico Xavier, pelo espírito Neil Lúcio Capítulo 11 Em Prece Na primeira noite que se seguiu as minhas melhoras, permaneci em companhia de vovó e de Eunice, no salão maior da residência. Lindo o luar, banhava o jardim lá fora, e a lâmpada de claridade branda no interior semelhava-se a enorme pérola em forma de coração. Vovó, que olhava o relógio com atenção, convidou-nos a prece, explicando haver chegado o momento justo. Reunimo-nos em torno de grande mesa, em cujo centro repousava gracioso jarrão com flores vermelhas, quase iguais aos cravos que conhecemos aí. Fim dos alguns minutos de silêncio, para os quais vovó Adélia me pediu os melhores pensamentos, te Eunice fez linda oração em voz alta, rogando a Jesus nos amparasse e escarecesse como sempre, ajudando-nos a ser dignos da bênção do Eterno Pai. Terminada a rogativa. Vasto espelho próximo começou, com um grande assombro para mim, a iluminar-se de maneira maravilhosa, como se recebesse de zona desconhecida vigorosa projeção de luz dourada. Em breves momentos, surgia ali a imagem de uma senhora cativante falando conosco. Vovó e titia passaram a ouvi-la atentas, enquanto não cabia em mim mesmo de admiração. Vencida a surpresa do primeiro minuto, passei a escutá-la, fascinado pela beleza das lições e dos comentários, cheios de sabedoria, embora não conseguisse penetrar na intimidade de todos os assuntos expostos. Suas disposições de otimismo eram, porém, admiráveis e contagiosas. Falava-nos através de um aparelho de televisão, como se estivesse em pessoa, a três passos de nós, com notável serenidade e excelente expressão de bom ânimo. Além das elucidações variosas que nos trazia, comentou com mais calor a nossa necessidade de entendimento ante os desígnios superiores com a firme decisão de nos afeiçoarmos a eles dentro do espírito de serviço. Esclareceu sensatamente que tudo nos ocorre para o bem, desde que não estejamos na posição lamentável das criaturas rebeldes e caprichosas. Francamente, ouvindo-a, senti-me encorajado, bem disposto. Tive a ideia de que a visitadora distante irradiava flúvios de paz que me reconfortavam profundamente o coração, multiplicando minhas esperanças no futuro sublime. Naqueles reduzidos minutos, senti que a minha fé cresceu muito, intensificando dentro de mim mesmo o otimismo e a confiança. Quando se apagou a luz dourada no espelho cristalino, Tia informou-me de que, duas vezes por semana, os lares da vila entravam em contato com elevados instrutores e governantes do nosso plano de trabalho por intermédio dos aparelhos de televisão e radiofonia. Não cabia em mim de alegria confiante. Voltando ao repouso, Vovó Adélia notificou-me de que, no dia imediato, seria eu recolhido ao Parque dos Meninos, de onde escrevo esta carta para você. CAPÍTULO XII O PARQUE No dia seguinte, muito cedo, Tia Eunice conduziu-me à grande instituição. O caminho oferecia suave encanto aos olhos e indizível contentamento à imaginação. Árvores floridas enchiam a atmosfera de delicioso perfume. Observei que havia atividade em torno de todas as residências por onde passávamos, mas raramente enxergava uma ou outra criança. Comentando a minha estranheza, respondeu-te Eunice que a vila se dedicava quase que exclusivamente aos trabalhos de reeducação de meninos e meninas, procedentes da terra, mas que esses jovens, na maior parte, permaneciam internados no parque, solucionando os problemas que lhes são próprios. Informou-me ainda de que somente depois do indispensável aproveitamento espiritual, podem as crianças voltar à Terra ou buscar as esferas superiores escareceu que nem todos os pequenos que morrem no mundo são obrigados a transitar por aqui, em vista de existirem meninos de grandes virtudes, os quais dispensam qualquer atividade de retificação. Contudo, a maioria das crianças que chegam da Terra são portadoras de pequenos vícios, reclamando cuidado e ensinamento. Enquanto titia falava, corria de vergonha, recordando a preguiça e a vadiagem de que eu gostava tanto. Após a agradabilíssima caminhada, chegamos, afinal. O parque ia é lindo. Fui confiado a assistência de um santo velhinho que se incumbe das crianças recém-chegadas aqui. Como não me encontrava ainda suficientemente seguro de mim mesmo, descansei vários dias à distância do esforço mais ativo. Dispus, assim, de mais tempo para examinar o vasto instituto. Há muitas edificações situadas entre copadas árvores. Verifiquei grande profusão de flores... Muitas são diferentes das que conhecemos em jardins terrestres, e algumas delas têm a propriedade de reter a luz do dia, semelhando-se de noite a pequenas estrelas radiantes caídas do céu. O vento, muito manso, está sempre impregnado de aromas, e não existe um só edifício sem flores em derredor. Há estudo e trabalho intensos. O parque é subdividido em diversas escolas, colaboram aqui muitos professores e professoras, e tantos meninos aqui se encontram localizados que ainda não pude calcular o número exato de todos eles. Vejo-os de várias idades e tamanhos, com exceção das crianças que vieram do plano físico com menos de sete anos, para as quais, segundo me disse um novo amiguinho, há lugares e cursos especiais. Capítulo 13 Companheiros Depois de julgado apto para a nova tarefa, passei a figurar numa turma de vinte e oito alunos, todos recém-chegados da Terra. Iniciando-me nas lições, tive a oportunidade de conhecer vários desses colegas. A maioria permanece na mesma posição de luta mental em que me encontro. As saudades do lar distante absorvem-nos a quase todos. Recordando os ensinamentos de equilíbrio que recebi de vovó Adèle e tia Eunice, compreendi logo que não deveria chorar, mas nem todos os companheiros procedem assim. No dia imediato à nossa primeira aula, quando o professor determinou descansássemos ao recreio, o Abelardo, aluno mais novo de nossa classe, longe de aceitar-nos o convite para um passeio, postou-se na porta de saída a chorar copiosamente. Miguelino, o mais experiente de nós, aproximou-se dele e perguntou — Então, abelado, o que é isso? O interpelado não respondeu, continuando a chorar angustiadamente. — Já sei — tornou Miguelino de bom humor. — É saudade de casa, anseio de retornar, não é mesmo? Sentindo-se compreendido, o companheirinho voltou-se e desabafou. — Sim, estou com saudade de mamãe. Muita saudade de mamãe. Aquelas palavras, pronunciadas com tanta mágoa, cortaram meu coração. Eu estava sofrendo a mesma dor e, lembrando-me de casa, custei a dominar as lágrimas que tentavam cair. Miguelino percebeu que todos nós assistíamos à cena, aflitos e saudosos por nossa vez. Por isso mesmo, dando a entender que se dirigia a todos nós, que nos emocionávamos tanto, explicou o paciente. Todos sentimos a falta dos entes queridos que permanecem no mundo. A dor da distância nos atinge em comum. Entretanto, como poderíamos auxiliar os que ficaram permanecendo inconformados? Resolveríamos tão importante problema chorando sem consolo? Afinal de contas, não somos os únicos em semelhante prova. Existem aqui alguns milhares de jovens nas mesmas condições. Sofreram, como eu, a separação de criaturas que lhes eram profundamente amadas. Experimentaram a saudade, a aflição de voltar. Mas compreenderam, enfim, que nenhuma batalha pode ser ganha sem bastante valor moral, e lutaram consigo mesmos pela posse de mais valiosa compreensão. Além disso, não devemos esquecer que os nossos também virão. Precisamos preparar-nos convenientemente, desenvolvendo a nossa capacidade de auxílio para sermos úteis a eles no momento oportuno. Peçamos, pois, ao Supremo Pai coragem e forças. Aquela exortação amiga penetrou-nos fortemente o espírito. Abelardo enxugou os olhos, sorriu com esforço, e em breves instantes nos reuníamos sob a copa de grandes árvores, consolados e entregues a interessantes e úteis conversas. Capítulo XIV ENSINAMENTOS Naturalmente, você perguntará como se desenvolvem nossos trabalhos escolares e, de antemão, posso responder que os serviços dessa natureza em nossa vila espiritual são quase idênticos aos de um estabelecimento de ensino na Terra. Temos material didático em quantidade variada e enorme, inclusive livros e cadernos de exercícios. O sistema de ação dos professores, porém, é bastante diverso. Não somente ensinam. Guardam, confortam, orientam. Acho-me, por exemplo, num curso de bom comportamento e retificação sentimental. Noto que os instrutores não se descuidam da parte intelectual propriamente dita, preparando-nos o conhecimento das condições alusivas à vida nova em que nos encontramos. Para isso, vale se das realizações que já edificamos na Terra, não nos perturbam com revelações prematuras, nem com demonstrações suscetíveis de alterar o equilíbrio de nossas emoções. Tomam como ponto de partida as experiências que já adquirimos e ajudam-nos a desenvolvê-las gradualmente, sem ferir-nos os raciocínios mais agradáveis. Tenho a impressão de que os orientadores daqui recebem-nos os conhecimentos terrestres como sementes dos conhecimentos celestiais. Em razão disso, não nos esmagam com a exposição maciça da sabedoria de que são portadores. Cercam-nos de cuidados e carinhos especiais para que as nossas faculdades superiores germinem e cresçam. O que assombra, porém, é a vigilância paternal que os abnegados orientadores desenvolvem junto de nós, no sentido de despertarem nossas ideias mais elevadas. Nesse propósito, o curso de introdução às aulas superiores está cheio de temas relativos à melhoria espiritual que nos compete a atingir. Longas horas são aproveitadas no exame atencioso de interrogações como estas que pensamos acerca do Cristo como recebemos os favores da natureza que fazemos da vida quais os objetivos de nosso esforço pessoal que concepção alimentamos relativamente ao tempo e à oportunidade quais são as diretrizes dos nossos pensamentos Estaremos utilizando para o bem os instrumentos e as possibilidades que o Senhor da Vida nos confiou? Semelhantes temas examinados inicialmente por nossos professores em proveitosas aulas de renovação espiritual, dentro das quais nos confessamos uns aos outros através de comentários serenos e francos, fazem luz sobre nós mesmos, revelando-nos aos olhos a extensão de nossas necessidades. Pelo egoísmo, pela indiferença e ociosidade em que temos vivido, desde muito, nos círculos terrestres. Capítulo 15: Trabalho depois das lições, que são sempre agradáveis e edificantes, somos conduzidos a uma oficina de grandes proporções, onde trabalhamos na composição de material de ensino para os jovens de cursos superiores, serviço esse que é sempre orientado por sábios instrutores de nossa esfera de ação. Atendemos, por essa forma, as obrigações com imenso proveito, porque cumprimos o dever que nos cabe, preparando-nos ao mesmo tempo para tarefas maiores. Tanta atenção e cuidado deveremos, porém, dispensar ao serviço que Zacarias, um de nossos colegas mais resolutos, resolveu interpelar respeitosamente um dos orientadores, indagando. — Todos trabalham como nós depois da morte do corpo? — Como não? — respondeu ele sorridente. Tornou o companheiro acanhado. — É que nos ensinaram na terra que, depois da morte, somente encontraríamos um repouso eterno quando bons e a eterna punição quando maus. Escareceu generosamente o instrutor. É uma ilusão dos homens, quase sempre interessados em criar artifícios para o engano de si mesmos. A maioria das criaturas encarnadas nos círculos terrenos não escondem o desejo vicioso de gozar sem esforço, receber benefícios sem proporcioná-los a outrem e repousar sem servir. Nesse ponto dos esclarecimentos, sorriu bem-humorado e continuou. A propósito de semelhante verdade, a maior parte dos meninos que chegam até aqui são sempre portadores de enraizados defeitos. Foram muitíssimo mal habituados em casa. Escravizaram-se ao carinho excessivo, ausentaram-se das pequenas responsabilidades e deveres que lhes competiam na organização familiar e... Ao serem surpreendidos pela morte, sofrem angustiosamente com a readaptação, porque a vida continua pura e simples, exigindo serviço, esforço e boa vontade de cada um de nós. Aquelas palavras queimavam minha consciência. Recordei-me a situação antiga. Vi-me de novo em casa, reclamando a atenção de todos, sem qualquer resolução de ser útil aos outros. Não sei se acontecia o mesmo a outros companheiros de turma que, atentos mas desapontados, escutavam as explicações. Sei apenas que experimentei íntima sensação de vergonha. Em seguida, ao um intervalo havido nas observações, o orientador continuou esclarecendo-nos que só os maus e os indiferentes buscam meios de fugir ao trabalho, que o serviço nos é concedido como verdadeira bênção de luz e paz. Por fim, exortou-nos a recordar que Jesus, em criança, trabalhava na carpintaria, preparando peças de madeira, Dando-nos o exemplo de correto aproveitamento do tempo infantil, acrescentando ainda que se houvéssemos sido educados quando nos lares terrestres, no espírito de serviço, não teríamos tanta dificuldade de readaptação à vida espiritual. Confesso que estou plenamente de acordo com um semelhante ponto de vista.